Obrigado por ter dado play, eu me chamo Guilherme Bujar e este é o Leitura Light, a versão resumida do Leitura Compartilhada, para quem não tem paciência para vídeos de 30 minutos ou porque não tem tempo para isso. Se você quer ver a versão completa, é só acessar o nosso link que está na descrição desse vídeo. Olha só, hoje o tema é muito tenso, não frutifique para Deus. Não frutifique para Deus, e te explico, porque o fruto não é seu, o fruto é de Deus, então o certo é frutificar Deus. Fica aí, não vá embora não, que eu te explico mais sobre isso, mas antes, inscreva-se no nosso canal, assine a nossa lista de transmissão do WhatsApp, não é grupo, é lista ou assine o nosso canal no Telegram e aí você acessa tudo quando quiser, como quiser, sem precisar falar nada com ninguém. É só chegar e orar. É só chegar e orar, não. Só chegar, olhar e baixar o que está lá e usar e usar à vontade. Não frutificamos para deus nós frutificamos deus joão capítulo 15 do verso 1, 27 é um é parte do discurso de despedida de jesus quando ele nos ensina acerca daquilo que nos espera ele diz que ele é a videira verdadeira fazendo uma referência à videira que é a expressão de israel ele é a videira verdadeira que o agricultor plantou e que não não não morrerá e não dará frutos ruins o que ele está dizendo é que nós, a sua igreja, somos o povo que frutifica ele. Se você pergunta para um abacateiro, Ô oh, abacateiro, o que você produz? E você acha que ele vai responder abacates? Não, não, não, não, não o abacateiro não produz abacates. Mas produz o que então? Produz outro abacateiro. O, a videira verdadeira não produz serviço, produz outras videiras verdadeiras. então Pare de frutificar para Deus. Aquela ideia equivocada, errônea, de que ensinam a nós, já nos ensinaram, muita gente já disse isso, de que frutificar para Deus, dar fruto para Deus, é evangelização, é serviço na igreja. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Fruto, na Bíblia, tem tudo a ver com identidade. Não tem nada a ver com serviço. Ou seja, quando você anda pelas ruas, as pessoas estão vendo a sua identidade, quem você é. E quem você é, você é a, o fruto de Deus. Você é quem frutifica o fruto de Deus na sociedade. Então, as pessoas, quando olham para você, deveriam estar vendo quem? Quem? Quem? Quem? Deus. Deveria estar olhando e vendo Deus. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu sei que isso é muito tenso, mas é isso. E para continuarmos frutificando Deus, ou seja, Deus frutificar através de nós que somos os seus ramos, podemos pedir a ele aquilo que necessitamos para isso. A vida não gira em torno do seu umbigo, a vida não gira em torno dos seus desejos nem dos seus sonhos. Ah se alguém está dizendo para você, ah, corra atrás dos seus sonhos, ah, porque você é filho e filha de Deus, ah, você pode viver o melhor dessa terra, ah, porque você pode, para, tá errado, para que tá feio, <risos> para que tá feio. O correto é você centralizar a sua vida à vontade de Jesus. Porque ele é a videira de onde saem todas as coisas. Jesus vai utilizar a sua vida para frutificar ele mesmo na vida das pessoas. E Jesus disse que o melhor amigo é aquele que morre pelo outro. Nós somos convidados a sermos também amigos de Deus. E nós morremos para nós mesmos e vivemos para o outro. Uma lição ah, que você deveria aprender e uma sugestão que você aprenda rápido, é que muitas vezes você acha que dividir com as pessoas é dar aquela coisa que está sobrando na tua casa, aquilo que você não usa, isso não é dividir, tá, é bom também, faça isso, mas não é dividir, não é dividir, não é morrer para si mesmo, para que o outro possa ser socorrido. Não, não, não, não, não, não. Isso não é dividir. Isso é descarte consciente. Isso é fazer que uma coisa seja reutilizada. Isso é reuso. Agora dividir. Sabe aquela sua blusinha cara, aquele seu tênis caro, aquela sua camiseta oficial da, da, do Flamengo? Pois é. <risos> Dá para que o outro flamenguista? Isso sim. Dê essa camisa para outro flamenguista. Isso sim é dividir. Isso é dividir. Dividir é aquilo que você tem. Doar aquilo que você não usa não é divisão, ok? Eu fico por aqui, amanhã tem mais outra leitura light e eu convido você a participar todos os dias comigo pela manhã às 7 horas da manhã do Leitura Compartilhada. Ah, antes de ir, eu quero que você preste bastante atenção. Você pode orar por um missionário, digita aí no Google agências missionárias, lá tem um monte de missionário que você pode orar e também pode ofertar. E eu quero te ensinar a fazer isso de uma forma muito rápida e prática. Você pode já, nesse próximo pagamento que você vai receber, você pode tirar uma parte para missões. Não importa o valor. 5, 10, 15, 20, 100, 150 reais. Não importa. O importante é que você separe uma parte do dinheiro que Deus enviou para você administrar, porque não é seu, ainda continua sendo de Deus, você só é o mordomo desse recurso. Então, separa uma parte desse recurso para missões. Uma outra coisa que você pode fazer é uma oração para Deus, falando assim, Deus eu quero me comprometer a fazer uma oferta de fé, Deus eu desejo fazer essa oferta aqui, se o Senhor enviar o um recurso, este recurso às minhas mãos, esse recurso vai chegar, eu quero ser o um meio, que esse recurso vai chegar na vida de um missionário de um missionário. Se você deseja ofertar para este ministério, você dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que você encontra os detalhes. Deus te abençoe, a gente se vê amanhã, se o senhor assim nos permitir. Um grande abraço, tchau!